Player, hoje eu trago o segundo vídeo de uma série de três sobre dicas, truques e coisas que possivelmente você não saiba sobre o Xbox Series S e o Xbox Series X. O objetivo desse vídeo é mostrar aquelas, aquelas configurações, aqueles, aqueles truques escondidos que vão te ajudar na gameplay e de você fazer uma configuração legal e explorar o máximo potencial do console que você tem. Se você ainda não viu o vídeo, no seu canto superior direito, você tá vendo o um card agora, onde você pode clicar e assistir e direto pro vídeo, pro primeiro vídeo, beleza? Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, dê aquele like, ative o sininho para você não perder nenhuma notificação. E coloque nos comentários o que você vem achando dos vídeos e dicas, né? Sugestões para os próximos conteúdos, beleza? Então vamos para o que interessa. Bora lá! Agora, player, eu vou mostrar para vocês uma das partes mais legais que tem aqui no Xbox e os próximos temas agora serão baseados só aqui na dashboard, na parte de customização, beleza? Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, que vocês podem acessar diretamente a parte de customização, apertando ali, ó, no canto inferior direito, o botão personalizar, que seria o select ou que seria esses dois quadradinhos, tá? ele vem para essa parte aqui a primeira coisa que a gente vai fazer agora vai ser como colocar um atalho de jogo ou algum algum aplicativo ali na home tá então você vem aqui em adicionar mais ao início e aqui ele vai aparecer para você alguns que o Xbox seleciona por padrão que você pode colocar a Game, a, a Game Pass ali no início tá você consegue colocar por exemplo jogos ali no início e também consegue colocar pessoas tá eu vou colocar aqui por exemplo o Mass Effect eu vou colocar ele no início ele já aparece ali ó adicionado ao início vamos lá pressionando o, o botão Xbox para home e ele aqui ele já vai aparecer no início tá Mass Effect Ah, mas eu quero colocar outro jogo mesmo procedimento adicionar ao início e agora eu quero colocar por exemplo Mortal Kombat e ele vai lá aparecer no início também. Então, ao invés de você ir aqui, por exemplo, em meus jogos e ficar procurando aqui, se é um jogo que você já está jogando ele com frequência, é só você descer aqui que ele já vai aparecer. E o legal é que ele vai apresentar bastante coisa desse jogo, né? Os grupos de pessoas estão jogando, você pode ver ele na Microsoft, na, na Microsoft Store para saber se tem algum tipo de DLC, mais rapidamente você consegue ver prints, atividades dos seus amigos, tá? E inclusive as campanhas, beleza? Então isso aqui é bem bacana você adicionar um atalho aí na Home, beleza? Agora falando de personalização de fundo, enfim, tem algumas opções aqui que são um pouco confusas, eu vou explicar para vocês, tá? Mais uma vez apertando o botão select ali ou dos dois quadradinhos, a gente vai para essa parte aqui de personalizar, personalização do plano de fundo, acessibilidade, enfim, vamos navegar por por cada uma delas, tá para vocês entenderem. Aqui eu tenho uma senha, depois eu explico para vocês como coloca essa senha aqui, tá? Então nessa parte aqui, deixa eu voltar aqui para vocês ver aqui minha cor e tema tá minha cor e tema do que que a gente tá falando aqui a cor que vai aparecer aquela aquela borda circular que aparece quando você seleciona tá vendo eu tô selecionando aqui o amarelo ou vermelho em volta tá aparecendo esse círculo verde que é a, a cor que eu escolhi até agora vou colocar um rosa aqui bem chamativo para vocês verem tá isso é a cor que vocês selecionar, que vocês podem selecionar. Tem outra coisa bacana aqui que você consegue escolher qual que é o tema, né? Se ele vai ser um tema escuro ou claro, tá? Um tema claro, né? E, e realmente fica bem, bem, bem forte, né? Principalmente quando você entra nos menus, ó, por exemplo. E aí o que acontece? Se esse tema for um tema que é um tema, cara, que carrega demais, principalmente à noite. E, e você gosta de ver esse tema de dia, você consegue deixar ele programado, por exemplo. Então, usar os horários do nascer do sol. Então, eu quero que entre, por exemplo, meia-noite meia e 14, ele, ele utilize o tema claro, ou vice-versa, tá? Então, você consegue escolher aqui os horários que você quer que cada tema fique ativo no seu Xbox. Isso é bem legal, tá? Eu particularmente eu gosto muito mais do tema escuro mas se você quiser programar né esse tema aí para você fica a seu critério tá falando de acessibilidade acessibilidade o que que é? é ele traz um alto contraste só que ele não traz essas configurações de cores tá então e o fundo ele sempre vai ser um fundo totalmente branco ou totalmente preto tá então por exemplo colocando um tema escuro o que acontece ele sempre vai ficar com esse com essa parte azul aqui beleza e o fundo sempre vai ser preto tá sempre vai ser preto ó não vai ter nada se você escolher a opção branca né a opção clara na realidade o que que vai acontecer ele vai ficar todo branco e sempre vai ficar a parte de seleção nessa cor roxinha aqui beleza então eu particularmente não gosto disso tá eu deixo desligado mas se você acha que faz sentido né você pode colocar essa opção falando aqui do meu plano de fundo tá mais uma vez assim aqui aqui no plano de fundo o que que acontece você você pode ter uma arte sólida no fundo então se a gente escolher esse vermelho aqui meu laranja ele vai ficar com essa parte de fundo né tava a, a tava a ali no final no, no fundo e agora ele ficou só essa cor se eu optar, por exemplo, não por um plano de fundo, né? Eu quero, por exemplo, colocar um design de conquistas. Se você não sabe, às vezes, quando você faz alguma conquista, aparece uma imagem de fundo ali e você consegue escolher essa imagem, por exemplo, como opção ali para página de fundo. Então, você escolhe aqui, aperta o botão A e aqui você consegue escolher definir como tela de fundo. E aí, está definido como tela de fundo. E na hora que você for lá para a tela de fundo, vai aparecer exatamente a foto da conquista, né? Que você colocou ali na parte de fundo. Isso é bem legal. Voltando aqui no meu plano de fundo, toda hora ele vai pedir a assim, senha, mas beleza. A, a gente tem imagem personalizada. Então, a imagem personalizada, geralmente, é uma imagem que você pode pegar de uma pendrive, por exemplo. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui onde eu consiga pegar... Eu tinha aqui uma imagem do minato vamos ver se a gente consegue colocar essa imagem aqui tem que ser uma imagem bacana né deixa eu ver se ele vai aceitar olha aceitou vamos ver se apareceu lá a imagem do minato de fundo então é uma imagem que você coloca na sua pendrive tá bom uh, e tem mais opções aqui do plano de fundo hein tem uma opção de de você pegar uma imagem que, que foi capturada de uma tela que você capturou então eu vou pegar essa imagem aqui deixa ele baixar a imagem é, do Assassin's Creed eu vou apertar a opção aqui e aqui eu tenho mais ações eu consigo colocar como definição do fundo aliás aqui definir como, plano, como tela de fundo e automaticamente ele vai aparecer lá não ficou tão legal, mas tudo bem. Ele apareceu ali como tela de fundo, tá? Uh, e a última opção aqui, que é a opção de, fu de fundo dinâmico, tá? Então, no Xbox, por padrão, ele já vem esse fundo dinâmico. E o legal é que assim, a cor vai ser baseada na cor do tema que você escolheu. Eu estou com o tema rosa. Ele vai ficar com o tema rosa, tá? E aí... É... Você escolhe o tema que aqui que você mais gosta, tem vários temas aqui, eu acho que são, na verdade são alguns temas, né? O tema de jogo só tem do Halo praticamente, os outros são meio abstratos, tá? Mas é uma opção também, beleza? Uma coisa muito bacana é você conseguir otimizar a Home criando grupos como esse que eu tô mostrando para você. Cara, tem um grupo aqui de jogo só de ação. Eu posso ter um grupo de jogos só de terror, ou só de corrida, ou só de luta. Ou, por exemplo, um grupo só de aplicativos de streaming, tá? E como que você faz isso? É bem bacana. Primeiro, você vai aqui em meus jogos e apps, tá? Tem a opção de jogos, aplicativos e grupos. A gente vai para essa opção de grupo. O grupo, o único grupo que a gente não consegue fazer muita coisa, esse Quick Resume, que é um grupo automático aqui da própria do, do próprio sistema da Microsoft tá mas eu criei já um grupo de terror e um grupo de ação e eu vou explicar para vocês como que vocês vão criar o grupo que vocês quiserem aqui dentro tá bom aqui logo no finalzinho dessa da, da, desse menu você vai ter criar um grupo então vamos criar um grupo e eu quero criar um grupo de vídeos que é vídeos em streaming tá então aqui eu vou escolher algum aplicativo, deixa eu escolher aqui um emoji bacana, vou colocar esse emoji aqui de óculos, vou dar start, legal. Ele vai, trazer, vai levar a gente, na realidade até coloquei videi ali, mas a gente altera já. Uh, e Ele vai trazer a gente para essa parte, onde a gente pode escolher o que, que a gente quer colocar dentro desse grupo. Só que aqui ele apareceu os jogos, mas eu quero aplicativos. E aqui tem a opção de você colocar o que está pronto para instalar ou todos os disponíveis. A gente vai deixar instalado, que é o que faz mais sentido. Então, vou colocar o Crunchyroll, que é um de anime que eu gosto. Eu vou colocar aqui o HBO Max, o Netflix e eu vou colocar o Game Pass. Tá? Ah, pois, mas o Game Pass não faz parte, vocês vão entender. Então, primeiro, tá? o grupo ele está criado e o grupo ele não aparece aqui primeiro ele não tá aparecendo aqui como os outros que eu criei estão aparecendo por eles mas eu quero que apareça na home. eu vou ajudar vocês vamos voltar lá no grupo uh, aqui na opção de grupos e a gente vai fazer o, o, o seguinte primeiro tá aparecendo aqui v tá eu consigo navegar pelo nome e pelos aplicativos quando eu navego pelo nome eu vou apertar start eu consigo renomear o nome do grupo então não é v é vídeo beleza já alterei cara só que o Xbox Game Pass ele não faz parte desse grupo como que eu tiro ele daqui beleza aperta start em cima quando você tiver com ele ali selecionado e remover do grupo pô mas geralmente eu assisto muito mais o Netflix do que os outros aplicativos como que tem que mudar ele de posição tem sim aperta start mover dentro do, do grupo e você coloca ele na primeira opção e fechou e aí você tem a opção de, de, de incluir mais outros aplicativos ou de criar mais grupos só que ele ainda não aparece lá na parte da home tá esse é um outro segredinho para você que você para você entender como que você faz para ele aparecer na home ali voltando para home você vai apertar o botão Select ali os dois quadradinhos em personalizar aqui em personalizar o início vão aparecer todos os grupos que você criou tá ele não tá aparecendo aqui mas vamos lá de novo que eu acho que falta fazer somente uma ação e a gente vai apertar colocar no nome apertar start e adicionar ao início tá ele apareceu no início vamos ver se ele apareceu lá no início da home ó ele já apareceu aqui tem essa forma dele aparecer aqui no início, e tem outra forma de você organizar melhor como que você quer que o, o, esse, esses, esses ícones, né, esses atalhos apareçam aqui na home. Você vai apertar o botão select, né, como eu comentei, e aqui você consegue manipular, você consegue mover, então quer dizer, eu não quero o Mortal Kombat, não, eu quero primeiro os grupos de jogos que eu tenho aqui, então vou colocar primeiro os grupos de jogos. E na hora que eu voltar para home, ele tem que aparecer aqui os grupos de jogos e depois as outras opções que eu escolher, tá? Isso, cara, ajuda demais e facilita demais a sua vida, principalmente se você curte, né? Se você gosta de separar direitinho e não ter que ficar entrando aqui toda hora e buscando o jogo que você quer, né? Essa é uma forma bem bacana aí de você se organizar e de perder menos tempo na hora de você começar a jogatina, beleza? Show, né? Um dos menus que a gente mais acessa aqui no Xbox é esse menu, né? Apertando o botão Xbox, onde você navega com LB ou RB por, esse menu, por esses menus aqui, suspenso, né? Esse menu suspenso aqui. Sabia é que você consegue alterar e movimentar esses, esse menu aqui da forma que você achar melhor? Por exemplo, sempre que eu não quero entrar em configurações, o acesso que eu faço, eu venho e aperto o botão Xbox, eu venho até no meu ícone aqui do meu do meu usuário e entro em configurações. Esse é o que eu faço. Só que tem uma forma muito fa muito mais simples de você fazer isso, tá? Você pode fazer apertando o botão Select, indo aqui e personalizar o guia, onde você consegue mudar, por exemplo, né, a ordem dos botões ali em cima. Ou você pode também fazer isso aqui direto. Aqui indo na, na opção, tá vendo? Ele até já mudou aqui. Eu tava lá no cantão, eu já tô aqui no can, já tô aqui na segunda opção. Você consegue aqui em personalizar guia aí? Você consegue movimentar o que você quiser desses menus aqui ou restaurar para o padrão, tá? Então, isso é uma opção bem bacana, né? principalmente eu que mexo bastante aqui em configurações. Putz, eu prefiro deixar, né, a minha foto aqui do meu perfil aqui na segunda opção porque quando. Eu vou entrar aqui em configurações, eu só aperto uma vez o RB para o lado e já está tudo certo. Bem, bem legal isso aqui, bem prático. Continuando aqui no menu suspenso do botão Xbox, é outro menu que eu, outra coisa, opção que eu uso bastante é a opção de quando eu estou jogando com fone de ouvido, eu mudar ou diminuir aumentar o volume ali. Ah, no fone de ouvido né então você geralmente você aperta o botão Xbox desce todas as opções aqui e vai lá né para áudio e música é aqui que você altera quando tem um, um fone conectado ele vai aparecer essas outras opções né deixa eu conectar um fone aqui ele aparecer essas opções para gente alterar Exatamente essas opções aqui, Pô, então eu quero diminuir o volume do headset, quero mexer no mixer aqui, monitoramento do microfone para o então retorno, beleza. Só cara, isso também é um saco, mas tem um baita macete que é, quando você apertar o botão Xbox, você aperta o botão RT, ou seja, o gatilho da, da direita ou o gatilho da esquerda, eles têm um menu rápido. Então na hora que você apertar o RT, o gatilho da direita, ele já vai lá para baixo sem você ter que descer tudo isso aqui. Ele já vai lá para baixo e já é metade do caminho para você chegar aqui em volumes ou até na lupa, a, aqui em buscar alguma coisa ou na, na Store, para você navegar para os menus inferiores aqui de forma mais prática e mais rápida, animal. Player, eu tenho certeza que você já deixou passar isso batido. É, você sabia aqui no menu suspenso, né? Quando, que é esse menu, quando você aperta o botão Xbox, ele além de dar essas opções aqui ele também aparece aqui do ladinho dele né escrito em branco ali várias ações rápidas tá para cada opção que você escolhe aqui ou para cada opção que você navega aqui ele vai dar uma ação rápida por exemplo aqui ele aparece compartilhar a última captura por exemplo né então você aperta o botão de dois quadradinhos ali ou select né como muita gente está acostumado ele já aparece aqui com a última captura que você fez e algumas ações que você pode fazer, por exemplo, né, enviar via mensagem, essa captura para alguém, ou compartilhar via celular no smartphone, ali nas suas redes sociais, cortar, excluir. É, aqui tem opções de jogos e apps para você atualizar. Aqui embaixo tem ações né, que você consegue fazer uma ação de jogo, adicionar ele, esse jogo a um grupo, é, adicionar na tela de início, ver na Microsoft Store, gerenciar os jogos e complementos desse jogo no menu aqui no teu perfil por exemplo quer ver, ele vai aparecer aqui ó configurações rápidas como ativar o modo noturno de forma muito prática é, outras opções aqui de visualizar no dispositivo móvel então eu quero visualizar isso no dispositivo móvel quando eu clico aqui ele vai mandar ele vai mandar uma notificação para o telefone é, eu quero, por exemplo, criar um bate-papo, visualizar também no dispositivo móvel, ativar o rastreador de conquistas, que eu já expliquei para vocês como é que vocês fazem. Então, tem muitas ações bacanas aqui nesse menu. É só ficar atento né, no botão que aparece, na mensagem que aparece ali do lado direito, em branco, que depois que vocês se acostumam, cara, isso aqui é uma mão na roda. Cara, muitas vezes você está num jogo e você gostaria de configurar né, totalmente, personalizar totalmente um controle, os botões que eu falo dos controles, né, mapear, remapear os controles os botões, só que o jogo não permite isso, sabia que no próprio sistema da Xbox você consegue fazer essa configuração? Vamos lá, entre em configurações, vai aqui em dispositivos e conexões, acessórios e aqui vai ter o controle, tá? Lembre-se de né, fazer com que o controle tenha certeza que o controle seja atualizado, aí, que é importante também, tá? Você vê aqui nos três pontinhos se ele tem alguma atualização, mas beleza. Clicando em configurar, o que vai aparecer? Vai aparecer os perfis pré-configurados, que você consegue criar vários perfis. Então você pode criar um novo perfil, por exemplo, para jogar COD, né, Call of Duty, por exemplo, ou Fortnite. Esse barulho ele faz muito, esse controle faz muito barulho. Então, deixa eu tirar um pouco perto do microfone para não incomodar. Uh, e aí, o que acontece? Aqui você já tem algumas pré-definições rápidas, tá? Para você refazer o mapeamento dos controles. Então, por exemplo, o botão compartilhar. Né? Qual o botão que eu quero utilizar para compartilhar? Tem o botão A, o botão B, tem o um botão compartilhar mesmo, que ele foi feito para isso. E tem uh, o botão segurar, né? o, o botão compartilhar só que você segura, a ação é segurar. E aqui você mapeia o que, que você quer fazer, gravar o que aconteceu, iniciar para a gravação. Tá? Então aqui é o do, da parte de compartilhar. E aqui já tem né, pré-definido, pré alternar os direcionais analógicos. Então o que, que ele vai fazer? Ele vai alterar, tá vendo ali nessa, na imagem do controle, o R vai para a esquerda e o L, né, o, o direcional, vai para o lado oposto. E assim é a mesma coisa, ele inverte o, o, os eixos, tanto na, na, da parte vertical, da parte é, lateral, da parte horizontal, alternar os gatilhos atrás e ativar ou desativar a vibração. Aí o que acontece? Ah, eu quero, por exemplo, que o botão A, ele... Eu quero que substitua o botão A pelo botão B. Então, você segura o botão A, você vai segurar, dele vai, daí ele vai, daí ele vai dar a seguinte opção. Pressiona o botão que você quer mapear. Então, quando eu apertar o A, eu quero que ele entenda como B, tá? Então, na hora que eu apertar o A, ele vai entender como B. E assim foi feito o mapeamento e ele vai marcando tudo que for mapeado. O X eu quero que seja o Y, o L o, o L o, o LB eu quero substituir o RB eu quero substituir pelo LB e assim constantemente ali vai aparecendo tudo que foi mapeado tá isso é bacana Ah, putz, mas não é nada disso que eu que eu gostaria então você restaura o padrão e já está tudo certo o legal é que putz, eu quero putz, quero fazer tentar fazer de novo tá eu venho aqui no code e faço todo o processo novamente segurando os botões que eu quero é remapear então cara isso é sensacional você para isso deixa pré-configurado o controle não vai ficar para sempre dessa forma e depois você vai jogar outro tipo de jogo você escolhe exatamente o perfil que você quer que é o padrão e aí tá tudo certo show né e aí player o que que você está achando dos vídeos lembrando que esse é o segundo vídeo de uma série de três e os vídeos estão um pouco longos porque eu tô colocando um passo a passo do que você tem que fazer para você aproveitar o máximo aí beleza e antes que eu me esqueça, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho, dê o like, coloque nos comentários o que, que você está achando, se faltou alguma dica importante aqui ou se você tem alguma para compartilhar com a comunidade, beleza? Eu sou o Will, eu vou ficando por aqui, fiquei com Deus, valeu e fui!